Gente, é o seguinte período, Como a gente está num período turbulento Atualmente é muita incerteza no Brasil Aí eu estou trazendo algumas pessoas Para falar sobre alguns projetos E algumas ações que vão ser feitas Aí, terça é, feira Eu trouxe uma pessoa do né? Que a sobrevincialismo É uma questão de sobre, A gente vai precisar Porque a gente não sabe se vai acontecer no Brasil Vai ter miséria ou não Então, questão de estoque A tem muita questão da segurança também do Bremen, Homem Cinza, e aí também deu outra. Possibil... Eu também vou trazer alguém do nomadismo digital para a gente falar que eu acho que é as duas possibilidades que a gente tem, ou é sair ou ficar. E aí tem o FOR agora que... que tem uma proposta que é meio-termo, agora, né? FOR, começa aí, não é, não é meio-termo, é superior. <risos> <risos> É, pode chamar de... esse negócio aí de nomadismo digital é viadagem, o negócio aqui é nomadismo analógico, tá? Sem esse negócio de digital aí. Digital é, é besteira. Tá ah, certo. <risos> Enfim, aí eu tô trazendo algumas propostas pra gente discutir a respeito disso, porque a única opção é você sair ou você ficar ou fica na fronteira, né? Ou ficar na fronteira. Uhum vai ficar na fronteira, que é a opção do pó agora que põe a ideia do fronteirismo, né? E ele está com um projeto de casa entre o Uruguai, e... Uruguai e... Argentina. Pode começar. Tá. Primeiramente, pessoal, o que é a ideia do fronteirismo? Deixa eu explicar para vocês de uma forma rápida. A ideia do fronteirismo, ela consiste em simplesmente tu pegar e, digamos assim, somar vantagens e mitigar desvantagens. Ah, mas, for isso daí parece qualquer coisa na vida. Exato. Então, o fronteirismo, ao meu ver, é tão natural quanto respirar, quanto comer, quanto pegar e tomar um bom vinho no final da tarde para dar uma relaxada. O que acontece? O fronteirismo, a ideia é o seguinte, você mora dentro de uma jurisdição hoje, por exemplo, você mora em São Paulo, Brasil, né? na cidade da grande São Paulo. Então, existem regras, como por exemplo, o fechamento lá das coisas pelo ditadória, tem todo esse tipo de esquema que aconteceu. Perto de onde tu mora, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma cidade, Itacaxetuba, sei lá, inventei um nome aqui, imagina que é uma cidade pequena em São Paulo que não teve fechamento. Se tu pegar e for nessa cidade, que é simplesmente uma diferença de jurisdição municipal, tu tem uma série de vantagens que tu não teria em São Paulo e tu poderia aproveitar disso. Por exemplo, você pode fazer compras no mercado. E não precisa ficar se preocupado de máscara, qual é o horário que tu vai, tu pode ir a pé, tu pode ir com a tua esposa com a mão dada, porque eles não estão regulando isso aqui. Só de um exemplo, tá? Tu pode pegar e expandir isso para estados. Por exemplo, é muito comum pessoas que moram em São Paulo pegarem carros de Minas Gerais. Ah, por que for? Simples, porque os carros de Minas Gerais têm o, o, não é, tem o IPVA mais barato. Então eles compram os carros de Minas, ali em Minas Gerais, emplacam lá, não tem lá, então pagam mais barato. Então, o que, que acontece? Eles usaram de uma vantagem comparativa entre duas jurisdições casos estaduais para poder pagar menos, para jantar vantagem. Pô, eu gosto de morar em São Paulo, porque, sei lá, é maluco, mas beleza, gosta. Oi? O cara tá falando ali no fundo. Se muta aí, por favor, pinguim. Uh, daí o cara pega e faz o quê? Deixa eu, eu mesmo botar. Deu, já. O cara eu pode fazer o quê? Ele pode pegar aproveitar as vantagens de morar em São Paulo, se tem alguma, beleza. E eu tô zoando porque eu não gostei de São Paulo quando eu fui. E utilizar também as vantagens de ser como se ele morasse em Minas Gerais. Ele pode fazer isso. O pessoal diz, oh, isso é nomadismo digital. Não, isso não é nomadismo digital. Isso daí é ser inteligente, vamos colocar assim. No digital, tu vai fazer todo um, todo um esquema para tu pegar e operar em várias jurisdições, at the same time, tu vai estar em todas e em nenhuma ao mesmo tempo direito. O ponto que eu digo para a galera é o seguinte, o fronteirismo é tu pegar e aproveitar disso daí, é, dessas diferentes jurisdições, de forma física, tá? De forma física. Por isso que eu digo que é o um nomadismo analógico, só que não é nomádico, o sedentarismo é melhor nesse caso mesmo, ficar parado no mesmo lugar. Tu vai pegar e procurar uma diferença entre países e regiões dentro de uma nação, no qual tu possa pegar e fazer isso. Por exemplo, eu já tinha pensado na possibilidade de fazer essa questão toda em Santa Catarina, tendo o carro do Rio Grande do Sul, que daí tu pega e paga menos imposto, morando perto da Argentina, próximo do Paraguai, dá para dar um tirão para o Uruguai se tu precisa. Só que o problema que eu comecei a notar é. Uh, região de serra, problema com abastecimento, certas dores de cabeça, eu tinha pensado em São Miguel do Oeste, fora que eu não conhecia muita gente e eu, particularmente, tenho propriedades aqui em Uruguaiana. O que, que acontece? Eu comecei a analisar o Uruguai, comecei a analisar a Argentina, comecei a analisar o Uruguaiano em específico, e assim foi. Não trata sobre isso agora. O ponto que eu quero dizer qual que é. A ideia geral do fronteirismo, como eu disse, é o um acúmulo de vantagens na diferenciação jurisdicional entre diversos territórios. Importa sim o território, não importa a burocracia, importa só que há diferença. Não importa no quê, e simplesmente se tu tiver três países fudidos, mas só que esses países têm alguma diferença e, e, e também a diferença na taxa pelo qual eles se fodem de alguma coisa, tu já está numa vantagem, porque tu pode escolher onde é que tu vai estar tá tendo a dor de cabeça. Então é melhor tu estar na fronteira de um país do que isolado no meio do país, tá? Se tu vai ficar em banânia, fique na casca, não fique no meio da banana, entendeu? Porque é ali que tu, tá, tu tem a maior vantagem comparativa, porque tu pode pegar as vantagens da Argentina sem ser um argentino, tu pode pegar as vantagens uruguaias sem ser um uruguaio, tu pode pegar as vantagens brasileiras sem ser um brasileiro todo o tempo, tu pode ficar nesse país se quiser, então tu começa a analisar. Daí vamos rapidamente para vantagens da Argentina. Argentina, dado a proximidade que é um dos países com menor custo de vida da América Latina. Menor custo de vida pra, de maneira geral. Alimento barato, uh, produto de limpeza barato, combustível barato, bebida barata, cigarro barato, se isso se, se, se é uma conta, né, faz parte do financeiro, cigarro barato. Uh, tu também tem uh, diversos produtos, matérias-primas matérias do setor primário barato, as coisas. O que, que é caro na Argentina? O que, que não vale a pena? O que, que não vale a pena é... Eletrônico, chocolate, uma vez falei chocolate, eletrônico, falei assim, o pessoal pensou que chocolate eletrônico era alguma coisa. Eu não sei como, mas beleza, era tipo um vape de chocolate, sei lá. Mas chocolates, eletrônicos, um... coisas industrializadas demais, eles não têm ali na indústria nacional. Veículos até vale a pena na Argentina, dependendo do que tu faz, veículo usado. Então tudo isso daí vale a pena. Por quê? Porque eles têm um imposto sobre consumo baixo. Por isso que vale a pena. O imposto de importação deles é um pouquinho alto, mas não tanto quanto o Brasil. Então, isso daí começa a diferenciar os negócios. Fora que na Argentina, tu tem uma nota fiscal que eles chamam Nota Fiscal B, dentro das Zonas Francas, no qual tu pode pedir até isenção do. Acho que é VBA, que é o equivalente ao ICMS deles. Que tu pede essa isenção, tu ganha quase 20% de desconto. Tem certas coisas que eles fazem também por província, que as províncias têm um esquema que, se tu é residente daquela província. Um cara que mora na Argentina, que eu estava falando, um brasileiro que mora lá, está dizendo que tu consegue ainda mais desconto. Né? Tu consegue até 30% de desconto nas coisas. Qual que é o problema da Argentina? Onde que a Argentina é intancável Argentina é intancável se tu trabalha lá. Argentina é intancável se tu recebe da Argentina e tu recebe em peso. Por quê? Porque no momento que tu recebe no dia 30 do mês, que lá no é dia 5 ou é dia 30, que ele recebe, ele recebe no final do mês, quando tu vai comprar, os preços começam a ajustar rápido. O preço ele vira todo no final do mês. Então, se vocês viram como querem perder a inflação nessa SANEI, é assim que funciona. E daí tu começa a ter qual problema? Todos os produtos que eles têm um prazo meio cumprido para poder serem, digamos assim, a matéria-prima é comprada e ele é entregue todos esses produtos eles têm flutuação e cria desabastecimento. Então, tu vai comprar queijo na Argentina, o queijo é super barato, só que qual que é o problema? As marcas variam. Um mês tem aquela marca, outro mês não tem. Por quê? Porque quando o mercado vai comprar, deu essa atualização do preço e o preço disparou. Agora, o concorrente, como ele começou um pouquinho depois, um pouquinho antes, o preço dele que antes era mais caro, agora está barato. Então, eles começam a comprar e vai se atualizando. Então, tu tem, digamos assim, é quase como São Paulo com placa é produto na Argentina, tá sempre em rodízio. Ah, eu gosto do queijo tal. Não, tu não tem que gostar do queijo tal, tu tem que ter três top marcas, e só essas três top marcas que vão estar sempre em rotação, ah, no mês tu vai conseguir comprar uma, no outro mês tu vai conseguir comprar outra, no outro mês você é que conseguir tá mais barato, essas coisas, então tu vai comprando delas. Essa é a vantagem da Argentina. A vantagem da Argentina é morar na Argentina se tu quer viver baratíssimo, só que a desvantagem enorme é receber como um argentino, tá? A desvantagem é o peso. O ruim da Argentina é isso. Ela é barata, mas o peso é muito caro. Tá. Vamos para o Uruguai. Uruguai. O custo de vida uruguaio é equiparável a algum país europeu, tipo a Espanha. É mais caro que a Argentina, bem mais. E é mais caro que o Bostil. É mais caro que o Brasil. Qual que é a vantagem de morar no Uruguai, que, que é? Quem estava aí na, na Guilda Veracruz, que eu estava pegando e conduzindo, eu estava comparando o preço do armamento no Uruguai com o Brasil. Uma, TS, uma TH9 da Taurus, que aqui no Brasil é R$ reais, no Uruguai tu pega por 735 dólares, que dá 4 pau. Então tu paga um, dois terços Pô, do valor das armas. Tu sabia tu pega... que o Uruguai é o sétimo país mais armado do mundo. Sim, uma, é o país mais armado da América Latina. É o roteiro de um vídeo que eu vou soltar. Daí o que acontece que é importante. E eu vou te pedir que tu manda esse vídeo que eu vou passar no meu canal. A questão toda que é importante, o, o Uruguai ele permite para residentes, que são, se eu não me engano, o, residentes permanentes. Eu acho que para residente temporário eles deixam, mas tem uma regra especial. Que é tu fazer o sistema integrado deles, que se eu não me engano se chama Teta, T-H-E-T-A, né? Um nome engraçado, fosse, todo homem que é no Uruguai, daí o que acontece? O... É um sistema unificado, porque aqui no Brasil, para quem não sabe, tu tem o Sigma, que é o sistema do, do exército, que é para o né? caçador, atirador, colecionador, ou colecionador, atirador e caçador, não lembro qual que é o que vem primeiro, e tem o Sinarmo, que é o sistema da PF, que é para tu, tu teu porte. No Uruguai, eles chegaram numa uma brilhante conclusão que o bostileiro não chegou, eles chegaram à conclusão que uma arma é uma arma. E talvez o cara que queira se defender, queira caçar com a arma. Porque uma espingarda mata um javali, mas um javali que é o pet do, do satanás, que é, o, que é o cachorrinho do capeta, é um bicho que tem uma massa corporal similar a um ser humano. Se aquela bosta mata um javali, vai matar um ser humano. Se o rifle mata um viado campeiro, um cervo, né, também mata um ser humano. Um riflezinho 22, tu pode pegar e utilizar para querer caçar, tu pode pegar e utilizar ele também para se defender, tu vai dar 15 tiros no cara, o cara provavelmente vai conseguir invadir a tua casa e vai morrer de sangramento interno, beleza. Não dizendo que 22 não mata, mas é meio complicado, tem que ser muito preciso, porque se você sair acertando o braço, o pulmão, o intestino, essas coisas, tu não vai fazer muito estrago no cara. Né? O manual milímetro faz massa. Só que tu pode caçar lebre, pode caçar perdiz, pode caçar mulitinha, que é o tatu, tu pode, sei lá, na cara de pau tentar dar headshot em ema, né, em avestruz, que aqui também tem pode dar um negócio assim, caçar ratão do banhato faz com 22 também, faz todo esse esquema capincho tu não consegue caçar capincha é capivara tem que, usar, tem que usar 357 Magno, alguma coisa desse gênero, tipo. mas qual que é o negócio deles? Armas são armas, armas vão ser usadas tanto para defesa, quanto para caça, quanto para tiro esportivo, quanto para coleção, quanto para pegar e mostrar para os amigos, quanto para levar no carro, quanto para o pessoal deixar no serviço, deixar em casa, deixar no carro, andar com ele como porte. Andar pela propriedade rural dele, em porte ostensivo, tudo isso. Então, pessoal, não faça a distinção que a gente tem no Brasil, que tu tem que ter arma em dois sistemas, os dois sistemas têm regras separadas, e tu tem que ter uma guia num sistema e fazer um troço no outro, e para transmitir de um sistema para o outro, tem que pagar. Não. Tu quer fazer o porte, faz o porte. Tu pode até carregar, se não me engano, duas armas ao mesmo tempo no porte. Aqui no Brasil é proibido. E outra, quando tu tem o porte, o porte aqui no, no Brasil, o porte é da arma. Tu seleciona aquela arma para você CPF específico portar Quando tu tem o porte no Uruguai O porte é da pessoa, então tu pode pegar qualquer arma Do teu arsenal e portar mas, Tu também é... tem uma mecânica Eu... de Fala é... E, Mas é questão do estrangeiro Um brasileiro pode ter arma no Uruguai? Se for residente sim É o que? Não entendi Residente, tu não precisa ser cidadão uruguaio, só precisa ser residente. Agora não lembro se é permanente ou temporário, mas se tu for residente, vamos colocar permanente que é o mais certo. Se tu for residente, tu tem endereço fixo? Tem. A, a casa que tu tem, tipo tu habita ela, tá lá, não sei o quê? Sim. Tu tá dentro das especificações? Tá, tu não tá tipo, tu vai usar arma para quê? Ah, para as coisas legais que estão na lei, foda-se, mu. É, pode ter arma, pode chegar lá, comprar arma, né? Não tem problema nenhum. Tu também pode pegar e fazer uma mecânica, até que eles têm, que a arma tem tipo uma identidade, e tu pode pegar e emprestar a arma para alguém. Tu declara a, a, que aquela pessoa está responsável, tu vai lá, faz o negócio, e a pessoa está tipo, fulaninho, você quer caçar assim? Toma aqui a minha espingada. Vamos lá na polícia, a gente faz um registro que eu tô te emprestando a arma desse a esse tempo. Né, tu vai com a arma, a gente vai lá, caça, o javali, tu me devolve. Aqui no Brasil é terminantemente proibido tu pegar e emprestar a tua arma para outra pessoa caçar. Se tu vai fazer isso, é uma burocracia do caralho, normalmente não aprova. Entendeu? Então é mais fácil transferir para o servo do cara e depois pegar de volta, isso é um saco. Então, assim, ó, armamento no Uruguai é muito mais fácil do que o Brasil. Tu pode pegar e ter armas com 18 anos, a única diferença é que lá no Uruguai eles são meio chatos com rifles de, de alta capacidade. Tá? Mas, dito isso, qual que também é a outra vantagem do Uruguai, comparado ao Brasil, Paraguai e Argentina? Que eu já vou entrar no Paraguai. Lei de terras, Uruguai é uma delícia. Por quê? Porque eles têm uma estabilidade jurídica do caralho. Ah, tem invasão de terra lá? Até tem, até tem. Bandido tem para todo canto, não, não existe nada, mas o que acontece nesse país? A estabilidade jurídica deles é a maior da América Latina. Eles não têm tanta fodeção com questão de lei, não ficam estorvando com isso daí. Tu pode pegar utilizar de arbitragem, eles não encasquetam com isso. Se eles encasquetassem com a arbitragem, eles, como são Porto Livre, iam perder muito o negócio. Então o Uruguai ele se obriga a ser um país aberto para a justiça privada, aberto para armamento, porque se eles pegarem e fizerem como o Pepe Mujica, presidente petista, basicamente, que ficou 12 anos, tentou regular o armamento, ele pegou, fez isso aí por um tempinho, o que aconteceu? Levou na bunda. Por quê? Porque ele simplesmente chegou assim, tipo, kkkk, vou regular a arma. Os javalis começaram a se reproduzir como um louco, porque é esporte nacional no Uruguai caçar javali, os javalis começaram a se reproduzir como louco, começaram a tomar o campo e como a economia deles é com base em... é com base em agronegócio eles falaram, fudeu o clãzinho, vamos ter que liberar as armas, foi liberado, foi até mais facilitado para o pessoal poder caçar com, com mais tranquilidade lá, já é considerado uma praga, né, se tu vê, pode matar, mas servo, qualquer coisa da fauna nativa tu tem que ter um selinho um lacre que tu enchi, tu mata o bicho. Antes de tu abrir o bicho, tu abre um... Sabe o garrão que tem? Tipo, o cachorro tem um garrãozinho. Tu abre com a faca, passa o selo ali, tranca ele. E daí, quando tu for, tu apresenta o selo na... lá para a polícia, simplesmente dizendo, ó, oh, matei um cervo, isso aqui, isso aqui. E os servos tu tem que pagar por esse lacre. E os servos que eles chamam de servos com... Aspa assassina, alguma coisa assim. Que é qual? É aqueles que eles têm as guampas para frente... E com ponta e coisa do gênero, né? Se tu demonstrar que o servo tinha isso daí, eles te reembolsam o servo. Por quê? Porque esse servo dá uma chifrada no outro, dá pelo lado essas coisas. O bicho pega uma infecção, se fode essas coisas. Então, esses servos, é de grátis matar. Tá? Então, caça no Uruguai é bela e moral, Armamento no Uruguai é foda pra caralho. Ter terra no Uruguai é top pra caralho. pronto é um pouco caro. E qual que é a pegadinha do Uruguai? Custo de vida alta. Tá? é um custo de vida europeu para um país que é subdesenvolvido tá? é tipo um Rio Grande do Sul com um terço da população em tamanho essas coisas, Rio Grande do Sul com um terço da população e sem muita serra Paraguai, problema do Paraguai, grilagem de terra estabilidade jurídica baixa, as armas também são fáceis, beleza, mas tu vai morar lá, né? tu, tu precisa de terras, uh, e tem uma certa xenofobia com o brasileiro pela, pelo pau que o Império Brasileiro deu lá, que quase basicamente exterminou a população masculina no, no Paraguai. Né? Então, os paraguaios são meio desconfiados, e como os uruguaios já fizeram parte do Brasil, tem um monte de coisa que já é ponto morto ali, os uruguaios, de maneira geral, são extremamente abertos e amigáveis, de maneira geral, a brasileiros e argentinos, tá? de maneira geral. Então, o que acontece? É um povo hospitaleiro, é um povo gaúcho, ainda por cima. Então, se vocês morarem, por exemplo, em Uruguaiana por um tempo, pegarem certos hábitos aqui de Uruguaiana, como tomar chimarrão, saber qual que é a vestimenta gaúcha, irem no CTGs, os gaúchos são extremamente abertos para a pessoa que quer aprender a cultura gaúcha, saber algumas técnicas de churrasco, entender a diferença do, do churrasco... Uh, gaúcho, que é do Rio Grande do Sul, a parrijada, os assados uruguais, essas coisas, vocês vão pegar e ter uma apreciação muito grande pela cultura uruguaia, que, não, que gaúcho não é tudo mesmo, tá? dito eu aqui que sou gaúcho, isso é a diferença da galera. Então é isso, Paraguai também tem gaúchos, né? Argentina também tem gaúchos, então eu vejo que a fronteira no final é coisa de gaúcho, tá? para ficar bem simples. O que também é importante para se falar, quando eu falo de fronteira e quando eu falo para vocês virem para a fronteira, eu não estou dizendo para vocês saírem desembolsando um monte de dinheiro no Uruguai para fazer essas coisas. Não, estou falando para vocês pegarem e não gastarem quase nada. Vocês só vão gastar com transporte que quer é vir para cá. Venham morar para a Uruguaiana. Vocês podem comprar coisa na Argentina atravessar a ponte. Não é difícil entrar na Argentina. Vocês precisam de identidade e fazer um seguro no carro, que é o seguro carta verde, que custa R$ 400 reais por ano. Eu indico para vocês negócios, se duvidar... Vocês querem que eu faça o serviço de despachante, eu dou um jeito para vocês. Tá? Vocês podem fazer um seguro no carro, um seguro contra terceiros para países estrangeiros do Mercosul. Não é difícil entrar, demora um tempinho, tá? não é dor de cabeça. Para sair, você só tem que tomar um pouquinho de cuidado com a receita. Tem uma certa lista que eu posso passar para vocês de produtos permitidos de transitar. Mas, no geral, uruguaiana é barato porque você, em vez de gastar 500 reais no mercado, compra as mesmas coisas na Argentina por 300 R$300. Resumidão. Né? aluguel aqui não é tão caro, tem que pegar e saber procurar, tem os caras que cobram um olho da cara, porque tem uns apartamentos novos agora, que são bem moderninhos, essas coisas. e tem apartamento antigo que o valor é mais barato, mais em conta. Uh, Uruguaiana tem também uma outra característica, a gente tem os free shops, que são os duty free, que são lojas especiais em Zona Franca, no qual eles não cobram tanto imposto sobre serviço importado. Qual que é o problema do free shop? Eles têm um problema, qual que é? Normalmente, o pessoal gosta de cobrar um pouquinho caro neles. Eles pegam e veem que eles têm uma certa vantagem, não sei o quê. E a competição de abrir free shops aqui no Brasil é meio complicada, porque você tem que pegar e ter uma garantia patrimonial em um gravame de alguma coisa em torno de 2 milhões de reais. Né? Eu adoraria muito poder abrir um free shop, eu abriria um chamado caverna, que é só para é o cara ir lá, queimar a cota dele de 300 dólares, e daí ele vai no outro free shop e faz a mulher comprar as bebidas para ele, é tipo stonks, clã, stonks. Mas o negócio qual que é, como daí tem pouco free shop, tem que ser feito no centro, e a parte mais cara, é, normalmente o pessoal compra um imóvel que está mais ou menos nesse preço, e coloca o imóvel como garantia do inventário do, do, do, do free shop, que a Receita Federal controla tudo lá dentro, né? É, normalmente são poucas pessoas, poucas iniciativas que conseguem fazer isso. Uruguaiana tem uma capacidade enorme para sobrevivencialismo muito campo, muito rio. O Uruguai não tem regra sobre a piracema, que é para pesca, porque pesca, querendo ou não, é uma forma muito barata de proteína. Vocês podem comprar peixes na, na, no Uruguai e vocês tendo uh, nota fiscal e um monte de coisa, vocês podem cruzar para cá com peixe. Tá? porque o peixe ele não, ele é de rio, é o mesmo rio, então não tem regulação tão grande, é mais de boa. Tem campos baratos aqui no Brasil, tem campos mais seguros no Uruguai. Uh, tem, uh, a questão do Uruguai tem uma pegadinha, que eles podem ter uma crise energética daqui a um tempo. Então, se você vai fazer sobrevencialismo off-grid, você vai estar numa vantagem fodida comparativa. Né? tu tem a vantagem do transporte de mercadorias, que é uma oportunidade de negócio, tem muita gente que pega e transporta vinho, eles Pegam uma nota fiscal na doana, vão ali na receita, de, do limite legal que eles têm por mês, levam para. Tipo, compram vinho DVKT, sabe? Que é, sei lá, 50 pila. Tu vende esse vinho por, em Porto Alegre, tu faz a viagem, vende por quase 200 pilas, se não me engano. O que acontece? Quanto vai fazer a conta? Tira a gasolina argentina que tu pagou essas coisas, dá quase um salário mínimo. Então, tu pode usar isso como um complemento de renda, se tu quiser. Se tu quiser se profissionalizar, tu tem muito risco de cair na ilegalidade, então, por sua conta e risco. Nomadismo é completamente possível aqui, como tu pode transitar de carro por todo canto. Eu conheço gente que passa aqui em Uruguaiana com aquelas vãs, com um painel solar em cima e todo o negócio, os caras vivem na van vão para lá e para cá, não tem problema, só tem que tomar um pouco de cuidado com animal de estimação, tem que estar tudo vacinado, tem que estar tudo calibrado esses negócios, normalmente não tem cobrança de vacina para tu cruzar tá? uh, se tu fizer aqueles testes que eles pegam um cotonete e enfiam até a tua alma pelo nariz né, tu, tu passa só que aquele teste tem validade de três dias uh, outra oportunidade que tem é, na Argentina, por exemplo, tu tem muito ágil de câmbio, por exemplo, se tu vai com dólar em papel, na Argentina o dólar em papel que é 5,30 lá tu vende por quase 6, e 6,5 Entendeu? O dólar em papel, porque é problemático para a gente não conseguir dólar em câmbio, ele tem um limite legal. Então, o dólar paralelo vale muito mais do que o câmbio oficial. Né? E as vantagens comparativas são essas. O que que eu mais sugiro para a galera que quer pegar e tentar fronteirismo é pesquisar um pouquinho sobre os países. Eu estou pensando até em lançar um curso sobre esses países, que eu vou fazer essa pesquisa aí e vou ir lançando, mas isso é para o futuro, ano que vem. Faz até serviço de despachante para a galera, se quiserem. né? mas isso é para o futuro, ano que vem. E o geral que eu digo é o seguinte, se vocês querem pegar e aprender sobre o fronteirismo, é, estudem um pouquinho, vejam que na fronteira, normalmente, o custo de vida comparado ao interior do Brasil é mais baixo, Nunca eu digo interior, interiorzão, assim. E a vantagem é que qualquer alteração do Brasil não afeta a Argentina diretamente. Então, se, por exemplo, tiver um puta protesto de caminhoneiro, vamos imaginar essa cena. Então, puta, protege caminhoneiro, agronegócio, resolve parar por um ano, porque eles ilegalmente podem fazer isso para deixar a terra dar um riozinho. Né? E o preço aqui da, do alimento dispara. Né? A gente já teve todos aqueles memes dos tomates, daí a gente vai fazer todos os memes de novo. E como disparou na pandemia, tá? E daí entra o Lula, o preço do, do combustível já sobe, só dele pegar e colocar aquela faixa bateu no ombro, o troço lá já foi para 30 centavos a mais, já começou a ficar caro. Quem mora na fronteira, Argentina, preço segue o mesmo: 13,70 o litro da gasolina. 13,70. Tá? Uh, vai comprar leite? Leite já está batendo 5,50 aqui no, no mercado, em não sei quanto está o leite aí. Lá é 13 ,40, né? Litro de leite é mais barato que o litro de gasolina lá na Argentina. Leite em pó também é barato, tem tantas coisas. Então o que acontece? Tu tem uma certa questão que, se aqui está uma coisa barata, ela encarece. Muitas vezes a Argentina continua barato. Muitas vezes a Argentina é mais barato. Uma das coisas que não é tanto é isso aqui, ó. Chocolate. Chocolate é uma coisa que é mais barata no Brasil. Mas certos doces típicos da Argentina são mais baratos lá, só para dar o um exemplo. Então vocês podem pegar e fazer isso daí em qualquer canto. Vocês podem fazer isso aí desde o Chuí até o Oiapoque. Mas existem lugares que o fronteirismo é mais intenso, o contraste é mais claro e é mais próximo, a estrutura é melhor. Eu diria que a zona top é. Uh, Uruguaiana, São Borja, São Miguel do Oeste, tudo, até Foz do Iguaçu, mas não Foz do Iguaçu especificamente, passando para cima, Mando Novo, Dourados é um pouco complicado, mas pode fazer isso aí até o Mato Grosso sem problema, fazendo fronteira com o Paraguai. Não pesquisei Bolívia, não pesquisei Venezuela, essas coisas, mas eu não acho uma boa ideia de maneira geral. tá? Então, o que, que eu diria para vocês? Uh, que se vocês estão curioso com isso e, que, e simplesmente falar, se for, sei lá, o seu canal, eu sei que você é uma pessoa séria, não sei o que, apesar de fazer zoeira, eu sou uma pessoa séria no que falo, não defendo coisa por besteira, e tanto que eu moro no Uruguai, eu falo de vocês em que eu penso no fronteirismo já faz três anos, e daí eu falo agora com toda a segurança, digamos assim, da minha parte, porque eu não só pensei nisso por anos, eu pratico isso faz mais de um ano, eu nasci, fui criado aqui na cidade, então tem muita carga, digamos assim, que eu quando era novinho, Comecei pelo libertarianismo, escola austríaca, a repensar nessa última data. E eu digo para vocês: se o pessoal tem como remotizar renda, é um bom vendedor, fala também espanhol e é um bom vendedor, trabalha com comércio internacional, é uma pessoa que é um bom advogado, bom captador, essas coisas, sabe lidar com esse negócios, ou até remotizou muito bem a sua renda nessas áreas, se vocês conseguirem passar uma temporada aqui, sei lá, vou tirar as minhas férias, eu quero gastar muito, vou para o Uruguaiano passar um mês, ou duas semanas, essas coisas. Eu recomendo fortemente que vocês visitem e vocês façam essa visita e pensem bem, pô, gostei da minha visita, achei legal a cidade, os preços são realmente que eu fui e falou, Pá, eu fiquei aqui num Airbnb, um hotel, ficou meio caro, uma beleza, eu já descobri aqui, resolvi visitar uns imóveis para ver enquanto estava aqui de férias, fingindo que eu vou, vou morar, fiz coisa, fiz pesquisa de mercado, não sei o quê. Se vocês gostaram, venham e uma temporada, três meses, Gostaram? Renovam aluguel para mais seis. Gostaram? Peguem e fiquem indefinidamente. Por quê? Porque se vocês conseguem fazer isso aí, vocês conseguem não só viver num lugar onde o custo de vida é mais barato, se vocês preservam a renda de vocês, tipo, ah, eu sou programador, preservei minha renda completamente, vocês estão lucrando. Vocês estão diminuindo o custo de vida, mantiveram a qualidade e mantiveram a renda, né? Paribus, né? A única coisa que resta é vocês estarem sobrando dinheiro vocês podem sobrar esse dinheiro, fazer mais compras, visitar esses países mais, doar para o meu canal no YouTube, né, se inscrever, virar membro, mas podemos fazer esse tipo de coisa. E também existe a possibilidade de, juntando vários libertários nessa região, tem o quê? A gente pode pegar e empreender junto, que é uma das coisas que eu quero fazer. Eu estou numa guilda presencial de um amigo meu, o que até estava tá, aqui, eu acho, está aqui que uh, essa questão toda de fazer essa questão de estar tá fazendo a distância já está rendendo vários frutos, mas eu vejo que presencial aí que o bicho pega porque simplesmente o pessoal vai estar tá olhando olho no olho, né? Se se o se o clãzinho começar a ter coisa, vai ter que se explicar na frente dos outros, não dá para fugir tão fácil, a gente sabe onde é que mora, estou brincando, né? Mas, mas se torna uma questão muito mais pessoal, onde a gente tem uma troca de informação muito maior do que simplesmente vir fazer uma reuniãozinha aqui. Os caras podem ser vizinhos, colegas de quarto, o aluguel aqui não é tão caro, tem imóveis de três quartos tranquilo que dá para alugar por, de mil a dois mil reais, tranquilamente, vocês podem procurar nas imobiliárias. E no geral é isso, se vocês tiverem alguma curiosidade, eu convido vocês que estão vendo esse vídeo aqui em específico a se juntar ao telegram.t.me barra caravana underline forward, né? no qual simplesmente eu pego e organizo ali essas que eu chamo de matopil, que é a grande ideia do sobrevivência livre, do fronteirismo, é... Manipular vocês, eu vou colocar assim porque o pessoal brinca, ah, o é muito manipulador, fica convencendo o pessoal com fatos e argumentos, que, que merda, né, eu sou manipulador. A ideia de manipular vocês é o seguinte, oh, isso aqui é uma cidade do interior, vocês que estão muito acostumados com cidade grande, talvez comecem a descomprimir os vícios da cidade grande, as coisas boas, vocês tragam os vícios, vocês por favor, deixem na cidade grande. Vocês começam a descomprimir os vícios e começam a ter uma vida mais calma. O é no comércio, normalmente... Tipo de serviços, coisa abre às nove para às cinco e o final de semana começa na sexta-feira, ao meio-dia, porque o pessoal não fica até as cinco da tarde. Claro, tem serviços que o pessoal toca direto, tu marca a hora, fala, o pessoal faz uma agenda, mas o geralzinho é isso. E tem gente que ganha bem e só trabalha esse horário. A cidade funciona, é um ritmo diferente. O dia, amigo meu, veio para cá, é acostumado com Curitiba. Veio num calorão, que era o verão. Calores aqui são foda. Vocês têm que ter um fogão a lenha e um, um ar-condicionado, é muito bom para ter isso. E o cara ficou bravo, por quê? Porque o cara está acostumado com o mercado 24 horas, com o serviço que o cara pega, acorda às 7 da manhã, fica até às 7 da noite. E alguns caras pegam, sei lá, tem a cultura de São Paulo, que é trabalhar feito um camelo, né? que o cara vive, não um trabalha, essas coisas, não. Aqui, o uruguaiense gosta de viver. Né? O cara gosta de viver, ele sai de manhã, tipo, ah, vamos lá para Libres, vamos. Libres é a cidade argentina do lado, tá? que é a cidade mais próxima. O cara sai 8 da manhã, fica ali, vai tomando mate, cruza a doana, né? cruza a fronteira, faz a imigraçãozinha, espera um pouquinho numa fila, entra. Vai em quatro mercados, duas distribuidoras, uma loja de vinho. Ah, normalmente o cara quer sair, já tipo, pá, almoçar em Libris é barato, o cara já vai lá num restaurante com os caminhoneiros normalmente vão. Daí o cara já sai forrado de comida, porta-mala com o carro já rebaixado, cruza para dentro, normalmente a Receita Federal nem quer ver o cara, o cara só faz assim, manda embora passar, né? Tu passa reto, eu particularmente até hoje nunca fui parado pela receita, né, não faço nada que o pessoal, tipo, vai me parar, vão revistar meu carro inteiro, mas não vão levar nada meu. Normalmente tu não tem problema, se o cara pega e vê, já aconteceu com o meu tio, eles estavam voltando, isso há tempos atrás, tu não pode voltar com fruta da, de lá, a não ser se for tipo fruta em jarro, gelé, essas coisas, mas fruta, fruta como se tu comprasse numa feira, não pode. Pararam que iriam confiscar as frutas, pagaram 100 reais em fruta, para ter noção. Deu com quatro caixas de fruta. Sabe o que fizeram? Tava em uma caravaninha, né? porque foi meu pai, meu tio, mais uns amigos. Pararam lá em 12, sentaram, comeram todas as frutas, não aguentaram comer, começaram a dar para a galera, os argentinos que estavam na volta, começaram a dar fruta para o pessoal que estava esperando na fila, fizeram esse todo. Comeram toda a fruta, o que aconteceu? Voltaram, a Receita Federal não confiscou nada. Minha família, um estado zero, tá? Deixa eu ir. Aí, ó, todos de um 71 um diferente contra o Brasil. Veja aí, clã. então, o negócio que eu digo para vocês é isso. Se vocês estão achando que o que eu tô falando é muito bom para ser verdade, né? Bem, eu já digo para vocês: eu sou libertário faz anos, né? 10 anos. Se vocês forem parar para ver, uh, eu tenho uma Câmara de Arbitragem, de Justiça Privada. Eu defendo morar na fronteira e moro na fronteira. Então, eu digo para vocês o seguinte, se a minha palavra serve como lastro, tudo que eu falo, eu faço. Tá? Eu falo de justiça privada, eu faço justiça privada. Eu falo de morar na fronteira, eu moro na fronteira. Né? O que, que eu não estou falando no meu canal? Ah, sei lá, não estou gravando vídeo sobre evencialismo mas uma hora vai ter. Eu estou falando para vocês, não moro em cidade grande, eu não moro em cidade grande, já morei. Entendeu? Então eu digo isso, se vocês estão trucando, né? não sei como que é o truco paulista, mas eu peço seis aí, que eu jogo seis e falo, vem aqui ver, vem aqui ver. Para quem vier ver, podem entrar em contato comigo, né? t.me barra e ver também o meu o telegram do meu canal, t.me barra News. Vocês podem entrar em contato comigo ali, perguntar, ou até pelo outro que eu falei, t.me. Caravana que se vocês vierem para cá, a gente marca um tempo e eu 0800 de graça, né, tiro um tempinho para dar um tour para vocês, mostro onde é que é o lugar, não vou falar aqui o que, que eu faço, mas se eu for presencialmente eu aponto para vocês onde que eu compro, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, como funciona, como não funciona e assim vai, entendeu? Então, eu digo isso para vocês, com, sem titubear, sem medo de ser feliz, eu falo eu dou essa noção para vocês. Então, qual que é a vantagem da fronteira? A vantagem da fronteira é, por mais que o Brasil piore, você não abre mão das vantagens. Tu dibra, como diria o Ronaldinho Gaúcho, tu dibra as desvantagens. E esse é o mais importante. Ah, foi. Mas olha, a gente vai ter a, uh, vai ter a esquerda tomando poder em toda a América Latina. O que, que a gente faz? Bem, realmente isso pode acontecer. Só que tem uma vantagem. A gente já teve a esquerda no poder em toda a América Latina, né? Antes de 2018 era assim. O que, que acontece nesse caso? As vantagens ainda estão aí. Fronteirismo sempre esteve aí. Ah, o peso argentino valia um dólar, dois reais. Fronteirismo funcionava. Minha família sempre comprando lá. Ah, agora 50 pesos, um real. No câmbio paralelo, né? Câmbio oficial é 25. Não tem problema nenhum. Né? Funciona igual. Estamos aí. Estamos né? comprando a Argentina. O que, que é o fato? O fato é que não importa onde é que cai as desvantagens. Tu tem três coisas, tu vai escolher a vantagem. Para tu se ferrar, tu tem que se fluir em três países diferentes. Para tu ter vantagem, tu tem que ter vantagem em um só. O fronteirismo é essa força. O problema de morar dentro do Brasil, tu pode fazer fronteirismo entre estados brasileiros, entre cidades, entre os estados? Pode. Só que quando. O bostil bosteja, né? bosteia na sua vida, a merda vem para todo lado. Tu leva a pica do, de todo canto. Aqui, Uruguai, Paraguai, na, no, no caso, quatro países, porque tu pode comprar eletrônico no Paraguai indo de Uruguaiana, 360 km, tá? Tu vai em Encarnacion, perto de pousadas, E quando for entrar, tu tem que avisar tu vai para pousadas, não, não para Libres. Vai entrar na Argentina. Tu pode fazer todo esse esqueminha aí, e resolver de uma forma bem rápida. Tu não vai ter dor de cabeça, aqui é, no geral, super tranquilo. Então, se tu tem também uma cultura de trabalho, tu trabalha feito um paulista, né? ou tu come feito um mineiro, tu vai estar tá bem. Porque se tu trabalha para caralho, se tu tem uma cultura de trabalho, trabalhar duro, cara, a fronteira, quem trabalha duro, cresce. Tá? Quem pega até servente, tem, tem demanda, construção aqui, tem coisa. Então, assim, ó, vendedor, essas coisas, tu vier aqui, e, sei lá, minha esposa consegue um serviço top, já sustenta a casa. E eu preciso de algum serviço, sei lá, de alguma coisa, porque complementar a renda. Tu pode pegar e virar vendedor, tem coisa. Tu pode pegar e virar uh, servente, que não é, não é problema, uh, assistente de marceneiro, essas coisas que eu digo. Trabalho manual, talvez tu queira aprender isso. Eu hoje peguei, tô até com, a, não sei se vai aparecer aqui, mas minhas mãos estão sujas, porque eu estava destruindo uma parede para emendar um cano que deu problema fazendo isso hoje, né? aqui em umas casas que eu administro, que é o do meu serviço. Então é isso, pessoal, o que eu tenho a dizer é isso, se vocês têm dúvidas, mandem aí, eu rodei várias coisas, existem vários bizus, digamos assim, mas esses bizus eu acho que só vale a pena se você vem aqui para a cidade, e como eu estou dizendo para vocês que é uma solução, assim como a arbitragem, que é um outro serviço que eu ofereço, né? em libertária.com.br para quem estiver curioso, porque eu falei de serviço aí, Uh, eu digo para vocês, venham, usem né, e vençam. É. Eu estou aqui, estou me dando bem e eu adoraria que tivessem libertários aquilo, a rodo aqui, a rodo. Eu ia fazer associação comercial, a gente ia ter a galera que é dedicada, porque para o pessoal vir, sei lá, de longe para cá, não é qualquer pessoa, então a gente já está fazendo o filtro top. A gente ia fazer o quê? A gente ia chamar uma galera dedicada, empenhada, focada, que pensa no futuro, e não só isso, vocês talvez não se conheçam, mas vocês me conhecem e eu adoraria conhecer vocês. A gente junta essa galera toda, a gente monta uma associação comercial e a gente toma uruguaiana de assalto. Por quê? Porque libertário fazendo negócio junto não tem que pagar tanto sócio. A gente vai pegar, planejar bem, vamos fazer muito escambo, vamos fazer muita coisa, vamos pegar e utilizar da teoria das bandeiras, vamos fazer tudo o que for necessário, usar de criptomoedas, essas coisas. E enquanto a cidade aqui que é um pouco atrasada, que é uma desvantagem em certo grau, é um prato cheio. É atrasado, clã, É um veio de ouro, uma mina de ouro esperando, implorando para ser para ser cavada. Então, vamos vir aqui, vamos fazer um proof of work nesse negócio, tá? Esse é o meu convite para vocês. E a gente já tem o que precisa para começar a institucionalizar soluções 100% privadas. Bitcoin existe. A minha empresa da Clá, Câmara Libertária de Acursos e arbitragens, né? Como já existe, a gente pode pegar e resolver conflitos entre libertários de uma forma 100% livre. E se a gente quiser pegar e fazer estruturação de, sei lá, compra de imóveis aqui, essas coisas, a Sara, minha esposa, que é dona da apta empresarial, né, domínio.com.br, tem até uma parceria para abrir holdings. Então, se vocês querem pegar, sei lá, Pô, vou investir aqui no, no Bostil mesmo, comprar terra aqui, porque daí eu vou fazer isso, não sei o quê, vocês podem até pensar no futuro de vocês. Em sucesso, em questão de direito sucessório, como pagar menos imposto com aluguel, essas coisas, utilizando uma estrutura empresarial. Então, a gente tem tudo aqui para vocês serem felizes. A gente tem tudo aqui. A gente tem coisa barata, tem vinho bom e barato. Né? Tem vinho que vendem em São Paulo por 400 pila. Paulista é tudo louco. A gente compra aqui. Cara, eu comprei um litro de uísque de mel, 23 reais na Argentina. Não tô dizendo que vocês têm que ser pinguço, tá? Mas, assim, ó, eu aprecio beber com moderação de vez em quando eu sirvo um copinho final de semana sento relaxo porque eu tenho umas dores de cabeça passo o dia escutando vídeo fazendo uns negócio né e é isso outra coisa que eu adoro fazer é conserva vamos ver eu quero chamar isso aí galera com a mentalidade top pessoal com a mentalidade conservadora né sobrevivencialista libertária e normalmente a gente é só a gente é essas três coisas não todas as três muito bem, mas normalmente a gente essas três coisas. Talvez eu não sei tanto da teoria, mas eu sou uma pessoa que é conservadora, que sabe que tem um, uma garra para ser autossuficiente também, então eu já sou um pouco sobrevencialista. Mas vamos tentar e conversar, tu me ensina um pouquinho sobre isso, eu te explico alguma coisa que eu sei, te ajudo com questão, sei lá, ah, como que é no libertarianismo, como que a gente pode resolver esse problema, como a gente faz uma gestão de serviços que em vez de a nível sociedade, que é o que a gente tem hoje com o Estado, a gente faz a nível comunidade, que é mais simples de resolver, mais barato, mais eficiente e talvez sirva o nosso propós uh, propósito em criar um bastião tanto para a gente, quanto para a nossa família quanto para o nosso negócio. Então, o convite é esse, Clã. Deixo para vocês perguntarem agora e digo para vocês, sem medo, se vocês vierem como vocês gastaram para vir, ninguém vem flutuando, ninguém tem aquela arma do portal para simplesmente aparecer aqui do nada, eu dou o meu tempo, né? a gente marca, para nem que seja eu passar uma manhã ou uma tarde com vocês, pra, ou um dia inteiro, dependendo, dependendo até eu vou e faço compra em com vocês, vocês vão dizer, Ah, a gente vai fazer tal coisa, eu vou dizer, vamos fazer o seguinte, de manhã a gente vai em Libris, de tarde a gente dá um tourzinho eu vou com vocês, a gente só passa na minha casa, deixa as compras e eu vou. Vou correr um passo com vocês fazendo turismo, não cobro nada, tá? Vou mais para vocês verem que eu tô falando sério, entendeu? Então tá aí o meu convite para vocês. E se vier todo mundo junto, a gente faz o um tour junto, não tem problema, tá? Agora, se vocês quiserem eu por muito tempo, a gente negocia um cachezinho aqui, não tem problema nenhum tá? Mas o negócio é esse, vamos ver o que a gente pode fazer, tudo bem? Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, vão em frente, me perguntem aí Estou à disposição de vocês nesse, nessa reunião, aqui, nessa chamada é, Eu não entendi, tem canal no YouTube, é? Passa Tem um canal no YouTube, se chama FHOR, for E eu falo sobre isso lá também tem o um canal no YouTube, eu tenho Câmara Arbitral, estou lançando uma editora de livros agora, segredo, mas não tanto. E moro na fronteira e vou talvez lançar curso sobre isso. Pro... Apesar de eu... eu vou falar sobre isso no canal, mas o curso vai ser o quê? Como pegar e fazer residência uruguaia. Vou pegar e lançar um cursinho. Beleza. Você achou legal, você achou interessante, quer me contratar, sei lá, como despachante, que é o que eu estou estudando agora para fazer? Né? sim, então chega aí que eu faço despachante para arma, despachante para abrir empresa, despachante para fazer residência, despachante, sei lá, para qualquer coisa, te dá um jeito. Ah, sei lá, estou pensando em fazer até curso para ser representante para compra de imóveis, essas coisas, eu quero, cara, eu quero fazer tudo aqui. Eu, eu particularmente, vou falar para vocês o meu sonho, Que vocês vão entender. Eu quero manter negócios em Uruguaiana, morar em Salto, no Uruguai, que é a 200 quilômetros aqui, ter uma fazenda lá, alguma coisa assim, morar no campo, ser um sobrevivencialista Legal, foda-se. Como o Uruguai não tributa aluguel estrangeiro por uma regra tributária lá ligada a território, eu posso puxar daí dinheiro do, do Brasil para cá sem problema. Né? E fazer o quê? Para cá que eu digo Uruguai, né? Eu não moro no Uruguai, moro em Uruguaiana, que é Brasil ainda. Posso comprar na Argentina, me estocar de coisa na Argentina, plantar minhas próprias coisas, cuidar dos meus próprios negócios. Eu quero ter essa vida. Se o clazinho resolver ficar em Uruguaiana, cara, eu venho visitar vocês. Entendeu? Closinho é como eu chamo meus inscritos, tá? O pessoal que me assiste, o pessoal que segue minhas ideias. Porque a minha ideia é o quê? Cara, é fazer uma mudança cultural uh, radical nesse negócio. Né? Pegar aspectos da cultura gaúcha, supremicialismo, conservadorismo, libertarianismo, juntar tudo isso daí e fazer o quê? Fazer uma ponta de lança, cravar nessa fronteira, né? E pegar e falar pra galera: parem. De ficar se preocupando com política e vamos fazer o nosso. As leis aqui que tem já servem, não precisam ser perfeitas. Porque qual que é o problema que a gente tem? A gente espera muito aqui no Brasil as leis perfeitas. A gente espera muito ter abertura para empreender. Parem com isso. Vamos empreender, vamos fazer. Ó, a gente tem um rosto. A gente tem um rosto aqui, ó. Deem ele a tapa. Né? Coloque a cara a tapa, porque é o seguinte: vocês podem crescer, vocês podem aprender. E se a gente vier aqui, né? A fronteira te faz mais forte e pessoas fortes juntas não vão temer nada, não vão temer Estado, não vão temer bandido, É capaz, como, como aquele quadrinho do tio Patinhas, a gente vai treinar no saco de pancada com a foto do fiscal, entendeu? Então eu digo para vocês isso, estão convidados para vir e esse negócio. Tem um canal no YouTube também, FHUR, eu já pensei que vocês conheciam por isso. Em dúvidas, eu acho que o Hermes pode pegar e deixar postado aí, tá bom? Mais uh, alguma pergunta? Estou disponível. Pessoal, quem quer fazer perguntas agora está liberado. Pinguim, Alex. Vim. Alex, Ufa, ele é. Né? Eu queria ouvir as perguntas do Alex. As perguntas do Alex são inteligentes. Alex. Fala aí, Serafim. Qual que é a sua é... pergunta? Você manja de, de legislação educacional do, da Argentina e do Uruguai? Não tão profundamente, mas eu sei que na Argentina é permitido homeschooling, no Uruguai é proibido. E no Brasil está ah. no meio termo. É, mas no geral é isso. Só te corrigindo, não é, não é permitido homeschooling na verdade, é permitido educação alternativa. Educação alternativa. No na Argentina? De... É, no Uruguai. É não, sim, é... tu pode... Tu pode não, é, não, não, homeschooling é proibido no Uruguai, eu falei que ele é permitido na Argentina. É, porque é no Uruguai tem, é, é somente permitido né? educação alternativa, no sentido que você tem que estar assinado em uma escola, que nem que seja internacional, tem que estar assim, uhum. dentro de uma escola. Sim, é, uma das coisas que eu estava pensando sobre isso, até fazer um meme, vamos chamar assim, que a gente faz tipo um, uh, um Khan Academy, só que como eu chamo o pessoal dos meus inscritos de classe, a gente faz a clan Academy, né? junta a galera, ensina libertarismo para criança, consegue uma certificação e liga o fotos. Possibilidade, detalhe que sozinho eu para o meu filho não vou fazer, agora nós para os nossos filhos, opa, aí mudou a bolachinha, né? Dude, aí se torna interessante, daí ensina tudo o que o cara precisa saber. Né? Cria uma coisa assim, ó, como que a gente institucionalmente resolve os problemas dentro da nossa comunidade? É isso que a gente vai ensinar para a gurizada. Como pegar e administrar a empresa, como que funciona a legislação dos países que a gente mora, o básico, assim só para ela não pegar e fazer cagada. Né? E ensinar para elas é. a nossa cultura, as nossas tradições, os nossos, as nossas ideias, né e fazer essa passada de tocha. Entendeu? Pô, mas conhece, não sei se tu conhece, dizia o Estudo Camélia, que já está ensinando libertarianismo nas escolas. Estudo Camélia. Depois de pesquisa. É... Quem mais tem alguém pergunta, Alex, tem pergunta? Quer fazer? Oi, boa noite. Estão tá me ouvindo bem? Não. Não, só, só fazer um, um comentário aqui, que eu, eu moro a 190 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Eu moro perto de Dourados aí, que você citou. Uhum. 60 quilômetros de Dourados. Tem que tomar cuidado com crime nessa, nessa região. Isso é um pouco complicado. É. Não, mas pra mim tá tranquilo. É. Por ah, causa não, do beleza. meu trabalho, tá, tá tranquilo. E... É um cunhado, <risos> tô... Ele, ele hum. é o cunhado, faz Ele é contrabandista, tá tranquilo também. Não... <risos> não, na verdade, eu só queria acrescentar que, por acaso, eu tenho dois cunhados que são casados com paraguaias. Uhum. Então a interação é grande e eu, eu, eu acrescento assim que pô, eu, eu concordo 100% aí com tudo que você falou, pelo menos em relação à minha realidade, que é diferente da tua, né? Mas e é ótimo, e queria... eu vou te. Eu quero, eu quero te Sim, estender um convite. Vamos. Se tu puder pegar e gravar, eu quero colocar no meu canal relatos de pessoas que moram na fronteira. Ah, legal. Eu quero fazer legal. isso para o pessoal ter as anedotas. Tá? Não, Se tu vamos. puder fazer isso, eu te estendo um convite, eu quero pegar e lançar um vídeo sobre isso. Desculpa, interromper mais a É tranquilo. que senão eu perco. Uma das minhas, das minhas concunhadas, inclusive, ela é uma paraguaia que veio para o Brasil para estudar, ela se formou aqui, ela dá aula na universidade lá, mas mora aqui. Então, ela sempre, uhum. ela sempre, ela, ela mora com a gente aqui no Brasil, né? Mas ela sempre está lá no Paraguai dando aulas. Então, na verdade, assim, resumindo, uma das coisas que eu queria te dizer é essa. Segunda coisa que eu queria te dizer, não sei se você sabe, mas... Você falou vantagens e desvantagens dos lugares, tal, e no Paraguai você compra máquinas e veículos da Europa, dos sim, Estados Unidos, da sim, Coreia, com de imposto. até 10 anos de uso e é muito fácil, muito fácil. É fácil, e... sim. No Uruguai outra... também tem essa uma regra parecida, só que daí tu tem que pagar o um imposto de importação, mas é bem tranquilo entregar em lá, porque é um é semelhante, né? É semelhante, não é igual, é bem não parecido, é, igual, é um é pouquinho mesmo. mais caro. Só que eu fiz uma, eu conversei com um cara que basicamente o que tu poupa de transporte até o Paraguai é o que tu paga de imposto no Uruguai. Essa minha concunhada, o pai dela, tem uma BMW X5 comprada da Alemanha novíssima, novíssima, novíssima. E segunda coisa que eu queria te perguntar, na verdade. Se você acha que, se você já pensou a respeito de. Se essa noção se aplica a, aos movimentos separatistas de estados que tem aqui dentro do Brasil? Se você já contrabalanceou, se isso pode trazer vantagens em relação a isso? E a terceira coisa que eu queria te perguntar. Você falou que o pessoal aí vive bem, eu queria saber se o pessoal aí também tem o costume da cesta depois do almoço, igual a gente aqui, que é só o que faltou você falar. Os argentinos têm, argentino os brasileiros normalmente não fazem, mas é comum, porque, como eu disse, a gente começa a trabalhar, normalmente, né? o trabalho é das nove até as cinco, só que o pessoal tem duas horas de almoço, é muito comum ter duas horas de almoço, então assim. para meio dia e, tomar, e retoma às 14 Daí, o que, que acontece? Tem gente que daí, fica com meia horinha o escritório fechado para organizar coisa, né uh, e tem gente que pega e normalmente tem um sofá, alguma coisa no escritório, que o pessoal faz, deita isso um pouco no sofá depois de almoçar e dorme um pouquinho. Isso é comum, na fronteira, é como eu digo, aqui a galera é, é, é calma. Então, é isso que eu digo, tem que tirar o vício da cidade grande, porque paulistano é tipo, vou comer, sabe? É, vou, não, vou, eu não... vou dormir, deu, dormir sabe? É power nap. Não, aqui o pessoal. To... Os argentinos são pior, cara. Os argentinos fecham meio-dia e abrem três, quatro horas. Os argentinos tiram duas horas de sono. Bolívia. É sagrado. É assim. Bolívia é o é, seguinte, eles na loja. Os tu pega, chegou meio-dia, se o cara fechou. E eles fecham na tua tá, cara. Se ele ainda vê que tá brasileiro, ele fecha com prazer, cara. Porque ele sabe que <risos> a única coisa que funciona meio-dia dentro é restaurante. Mas chegou quatro horas, eles fecham. Eles fecham, param um tempão. O argentino vai lá, assisteia, volta volta sete horas para trabalhar no restaurante e já era. Daí toca até de noite. Você sabe que na Bolívia, você, você pergunta, você fala, ah, qual que é o preço desse item aqui na loja? Aí o comerciante pergunta: você vai comprar ou não? Se eu não for comprar, eu não vou nem falar o preço. Uhum. E você falou. É, de sabe o que também. tu responde? Eu não, ah. eu não conheço a Bolívia. Não conheço. Ah, sim. Tá, então eu não estou usando a Bolívia como base. Não, a única coisa não, não, que eu não, sei da é Bolívia pra... é que eles tomaram a refinaria brasileira. Então Não, não, é que... Isso que você falou, é, você você até não citou a Bolívia e tal, eu só queria acrescentar que eu conheço. né? E na Bolívia vale... O que vale a pena na Bolívia é Santa Cruz, que não está tão perto da fronteira. Santa Cruz de la Serra é uma das melhores cidades para negócio que eu conheço Apesar do governo de lá, que está lá há tantos anos tal, não conseguiu tirar o dinamismo daquela cidade. Só que ela está longe, ela não está tão perto. Então, para a Bolívia, se eu posso compartilhar a minha experiência, eu acredito que não valeria a pena. Agora, Paraguai, ok. Então, na Bolívia, tu diz que seria bom, por exemplo, o cara só abrir uma, sei lá, uma filialzinha ali para conseguir fazer negócio. Só isso. Nada mais. é, é Talvez uma coisa. É, não e com muita sede ao pote, entendeu? Você tem que ir. Com a perspectiva de escalar, mas você não pode chegar escalado. Lá é diferente. Não, é, é, o, o pessoal brinca que a melhor forma de ter uma pequena empresa no Uruguai é começar com uma grande empresa. <risos> Porque <risos> o, Uruguai, o pessoal vai a toda, se embreta pela tributação e se lasca, entendeu? Porque é um pouco mas... diferente é, que, que eles pegam. É, não, mas não, muita não, gente não, eu... vai, é, vai com uma coisa com uma escala muito grande, daí tem que pegar e começar a diminuir, mas depois flui, entendeu? Não, mas, é, é, mas de todo modo, eu queria agradecer muito pela oportunidade de interação, aí, pelo teu tempo, e ficamos muito felizes aí pela participação. Muito obrigado. Uhum. Tu fez uma outra pergunta uhum. que eu não te respondi. Peraí, isso deixa eu anotar sim, sim, a sim. cidade. E tu me perguntou sobre separatismo se isso ajuda. É, particularmente, eu, Fouer, eu sou extremamente cético com todos os movimentos separatistas brasileiros. Uhum. Motivo. Tem um motivo muito bom. Eles são democráticos. Muito. Movimento separatista democrático não funciona no Brasil. Por quê? Cláusula pétrea da Constituição, primeira, união insolúvel. Isso não passa no Congresso. Não tem como fazer democrático. Não, não, não, Sim. perdão. Eu estava me referindo à criação de novos estados. Na questão de... Não, não. É que eu digo assim, a criação de novos estados, perfeito. Na verdade, criação de novos estados, não. Divisão de Estados. Isso, tá? a gente exato. Pega e, e a gente dá um volt-kick é, aqui na. É só o um ente federativo novo. É, ente... é ou tu pega e dissolve os entes estaduais, mantém os municipais e recria os estaduais em um federativo. Faz uma confederação de cidades, alguma coisa assim, como a proposta do meu país, por exemplo. Mas. Uh... Eles queriam copiar a Suíça no sistema de cantões, né? O problema que eu digo é. Muito bonito, né? nossa, muito legal, ia ajudar bastante, porque a conferir muitas vantagens, as desvantagens seriam muito mitigadas, iria aumentar o potencial, por exemplo, se a gente separasse, vamos, vamos, vamos um pouquinho mais longe, a gente separa o sul e separa para o estado. A gente resolve fazer Santa Catarina, resolve fazer Rio Grande do Sul e Paraná. Em Uruguaiana, eu consigo acessar Santa Catarina tão rápido quanto eu consigo acessar o Paraguai. Então eu ganhei Ai. mais um lugar para ir. Fora que, claro, se tu faz uma, um esquema de confederação de cidades, vamos supor que Sim. isso aconteça. E por algum motivo por algum motivo, o Sul fique mais barato que a Argentina, né? eu tenho um separatismo, um separatismo, eu tenho um fronteirismo mais forte ainda, porque daí eu acesso todas as cidades da região. Exatamente é isso que eu pensei. Então, é exatamente isso, que é o que eu falei antes. A diferença é que a gente tem agora um governo central, menos interventor, então, a chance de tu ser lameado, como eu dei o exemplo do Brasil te lameado é menor. Então, a conferência de vantagens potencialmente é maior. E como o fronteirista é, qualquer, o fronteirista é bicho filha da puta, porque um país deu uma vantagem, o fronteirista pega. É, se o custo-benefício cobre, pega. Ah, vou fazer uma viagem de 360 km para encher o carro de mamba de eletrônico no Paraguai e trazer para a Uruguaiana. Vou ver o que, que eu preciso, o que, que eu preciso para entrar na Argentina. Deixa eu conferir a lei de trânsito. Pô, a lei de trans na Argentina, a diferença com a brasileira, é que eu preciso ter dois triângulos, eu preciso ter kit de primeiros socorros no carro, eu preciso ter um lençol branco e um saco pre... De preferência, rolo de saco preto de lixo. Então vamos levar três lençol brancos e essas coisas. Para quê? Porque ele diz, se tu tiver um carro com corte, essas coisas, tu tem que fazer o primeiro socorro, mas não pode pegar e fazer o um atendimento para um hospitalar de trauma. Tá? Ah, o cara tá com corte na, na testa, tá sangrando pra caralho, tem um kitzinho ali para fazer uma gazezinha, uma coisa, mas não pensa que tu é um, um socorrista. Só um segundo aqui. Então, o que acontece? Não pensa que tu é um socorrista, eu não sei o que tu seja. E a outra coisa que, que ocorre é o quê? Uh, por que, que tu tem que ter lençol e saco preto? Pela lei uruguaia, argentina, tu tem que pegar e se tiver um acidente com morte, eles querem que quem está ali no. no quem está prestando socorro, cubra os corpos, ou, ou com lençol, ou com saco preto na cabeça. tá? ele estava vivo e já mora asfixiado, top não tem que ficar pagando sus mas estou brincando mas a polícia argentina é corrupta eles gostam de dar a mordida que a gente chama, pegar um ele ah brasileiro não, não, não, brasileiro é, uh, queres passar? No eu não tenho nenhum problema mas o cara fica assim, né? espera que tu dê uns um, dê um 50 pila pro cara os 2 mil pesos que é 40 reais o que acontece? Tu tendo tudo, o cara vai te segurar, o cara vai te deixar plantado. O que que é também um outro plano, ó. Isso aqui, isso aqui está, está no curso, tá? Isso aqui vai estar no curso. Experiência de quem pega e já viajou pela Argentina e já foi parado. E o e, te, e te, tinha um pai louco de vivo. Tu pega é assim, ó, é um produto raro aqui no Brasil. Cachaça Leva o engradado de cachaça, seis garrafas, Isso é o teu seguro. Quando o policial te parar, tu abre e mostra que tem a cachaça, cachaça tá ali, tá vista. E se o policial te perguntar, tu pergunta, tu, ah, tá? não, que eu tenho um amigo argentino, não sei o que, ele gosta de cachaça, o que acontece? Tu chega e dá uma oferecida pra ele, tu não está subornando ele, ele está te pedindo Mordida, tu simplesmente tá dando um presente o argentino não te encasquetar, que eles ficam te segurando ali. Entendeu? Isso é comum. Dá um presente pro policial e te libera. Entendeu? Porque muitas vezes ele não tem o porquê te parar. Só que como ele tem autoridade de te parar, ele te segura. Até tu pagar. Porque se tu tivesse alguma coisa errada, ele te dava uma multa e foda-se tu, entendeu? É... Entende Verdade. a ideia? Então algumas vezes. O cara tá de segur... Eu acho que no Paraguai isso acontece. Eu... Mesma isso coisa. Agora. Inclusive a questão do lençol do saco preto igualzinho. igualzinho. É isso que então, eles usam então... para segurar a gente, que a gente não tem. E daí o que, que tu faz? Eu me falar também da possibilidade de pessoal tirar a placa da frente. A né? placa da frente. Né? E acho que na Argentina não usa a placa da frente. né? A gente... uh, mas deixa porque tu tem que cruzar no Brasil com a placa da frente. É tipo, faça o seu carro estar mais compliant com, seguindo o máximo de regras possíveis. Tipo, ah, é um saco ter um triângulo extra, é, é um saco ter um kitzinho de primeira socorros. É, mas pô, se tu é sobrevivencialista, tu meio que já vai andar com kit de primeira socorros. Né? Se tu se der uma treta muito grande, por que, que é dois triângulo e não um? Porque tu coloca um de um lado Davi, e o outro do outro do carro. Então, daí, quem está nos dois sentidos vê que tem um acidente e daí diminui a velocidade. É, né? Deixa eu Pô, só, só, só, uma, só uma pergunta também de trânsito: é, os sinais de ultrapassagem de, de setas são trocados igual no Paraguai? Uhum, na Argentina, são. Não confie no sinal. Eu não confio nem nos brasileiros. Não, não confio. Não confia, Claire. Não confia. Mas são trocados, sim. Então, é tipo, assim, esses são os detalhes. Eu, eu, eu tô hum. juntando uma compilação de tudo sobre o trânsito. São que trocados é, tipo... é que normalmente eu... eu não lembro nem qual que é, mas o... assim, ó, se tu tiver atrás do. tu tá atrás do caminhão. Se o caminhão der o sinal para o acostamento no Brasil, ele tá dizendo que tá vindo o carro. Se ele der o sinal para a pista do lado, ele está dizendo que não está vindo o carro, pode ultrapassar. Na Argentina é o inverso, então tem muito argentino que sofre acidente aqui no Brasil porque o caminhão brasileiro não consegue ver a placa do carro que está atrás, então ele dá o aviso normal, porque é o favor que o caminhoneiro dá. O caminhoneiro avisa, tipo, está vindo coisa e o argentino já faz carro, e entra e dá de cara com alguém, entendeu? Então normalmente o pessoal até avisa quando vai fazer viagem a longo prazo. Uh, tem panfletinho, tem coisinha que o pessoal coloca assim, que, que já é comum, entendeu? Uh, uma dessas aí é isso: eles não falam dessa lei de trânsito. Então, a gente é filha da puta, eles te dizem do que o sinal é trocado, mas não te dizem que tu tem que levar dois triângulos, entendeu? Então, o que é que tá? Eu vou te dizer, eu tô falando aqui agora, mas tem muito mais regra. O, Nossa, o Alex isso. sabe que eu só tô arranhando a superfície. Isso aqui é o básico, não é básico. muita coisa. É muita coisa, é muita e coisa. E eu quero fazer o um compiladão. É, que... é uma espécie de uma, de uma etiqueta, quando você, você é parado, é, é, quando a pessoa te fala uma coisa, ele espera que você dê uma resposta. É diferente, é, não é isso não, é muito mais. Quem aqui é CAC? Alguém aqui é CAC? Eu sou CAC. Tá, então tu vai dizer Qual que... É? O outro. e o Costa é kaki. Tá, eu também sou CAC. Tu foi pego com porte de trânsito m 14 g 2 c com balinha NTA. Não... Ah, tu tava indo fazer qualquer merda, não interessa. O que tu vai falar pro policial? Tu vai falar para o policial que você estava em deslocamento para treinos e competições. Treino exatamente. Do... Então, exatamente o que tu estava fazendo? Clube de tiro. Clube de tiro. Ah, mas eu ia passar na padaria primeiro, foi? antes de ir no clube de tiro. Fala padaria. Não, fala clube de tiro. Tu ia parar na padaria, comprar um sanduichinho e levar para o clube de tiro? Beleza, tu fala que tá indo para o clube de tiro. O que, que acontece? Tem muita coisa que o pessoal te pergunta. Para onde tu tá indo? Né? E tu tem, por exemplo, um, um documento que fala pousadas. Tá bom, vou falar um pouquinho mais baixo que a... Que a Sara pegou uma virose e tá começando a ficar mal, então eu vou ter que terminar um pouco mais cedo. Mas é basicamente essa história que eu falei para vocês: é, por exemplo, tu vai pro Paraguai. Se tu tem uma carta que tu entrega pro cara e tu diz assim: Vou pro Paraguai. O cara, o cara te pergunta pra onde tu tá indo, tu vai dizer Poçadas, Possa, uh, onde é que é? Na Argentina. É onde que tu tá indo. Por que tu tá indo? Porque eu vou cruzar pro Paraguai e depois eu vou voltar. Entendeu? Essa é a história. Sim. Quando o cara fala que tu vai pro Paraguai Ele te enche o saco Porque tu não vai fazer a saída Da Argentina na tua entrada Tu vai fazer lá em Poçadas E o cara te enche, pô, como assim? O que, que tu tá fazendo aqui? Então tu tem que ser claro quanto isso E os caras fazem algumas vezes questão em falar rápido Fazem questão em ser ambíguo Então tu tem que meio que saber o que quer Mas ao mesmo tempo se tu tiver um milindrinzinho, tiver a cachaça, custa 12 pila. É mais barato que 50 reais. Entendeu? É barreira, é barato. Cara, e algumas vezes pode ser até cachaça de, de posto. O pessoal aceita. Entendeu? Se tiver mais alguma pergunta, eu vou responder por texto. Pra ajudar vocês. Tá? Eu me dou por satisfeito. Muito obrigado. Uhum. Eu pensei que o lance do saco preto no carro fosse pro fiscal, mano. Pode ser. Pessoal, tem alguém? A última pergunta para ser feita pelo PocoPort. A última pergunta. Então, eu acho que vou encerrar aqui agora. Poco, agradeço. Muito, bom. muito obrigado. E em breve, eu vou eu convidar você para falar sobre todos os assuntos. O assunto da a mediação privada. Eu vou querer saber depois um pouco mais justiça e... privada, Não, justiça privada, é mais ainda. Muito obrigado gente, então isso é uma das ações que estou fazendo para nesse meio desse caos aqui, é, o pessoal está com medo de cop militar, está com medo de socialismo do Lula, está com medo do tá, tá miséria, miséria, miséria. Então na próxima eu vou tentar convidar mais um, um nome e aí eu vou encerrar esse ciclo de, de convidados, gente. agradeço muito o Fó, a presença. a gente presença. Eu vou encerrar a live, vou até parar a gravação, mas a gente vai ficar aqui com o tema livre, quem quiser conversar com o Fó, entre si, pode conversar à vontade, viu, gente? Boa noite. Mas, então, vocês podem ficar aí à vontade. Para aí. Valeu, pessoal. Vou me retirar também.